Bem-vindos, editores e editoras! Meu nome é Rafael Russano e hoje vamos aprender como aplicar texturas por cima de alguma superfície. No vídeo de hoje, somente como exemplo, vamos colocar por cima de uma camiseta, mas você sempre deve estar expandindo as ideias e aplicando da melhor maneira possível no seu tipo de trabalho. Siga também as minhas redes sociais, Facebook e Instagram, tem muito conteúdo extra do que eu posto aqui no YouTube, e rafaelussano.com para comprar os meus cursos completos de edição e manipulação de imagens. Eu espero que vocês aproveitem bastante e bora nessa pro Photoshop! Bem galera, para começar... E iniciar esse tutorial, nós precisamos fazer uma seleção desse objeto, ou então da área que você quer aplicar a sua textura. Eu já fiz essa minha seleção, selecionei aqui a minha linha principal e utilizei somando o Quick Selection Tool com o nosso Polígono Tool, fazendo algumas, é, refinando um pouco ela, né? Depois disso, então, eu já tenho a minha seleção salva aqui dentro de um Curves, de uma máscara do Curves, somente para a gente ter mesmo como um backup, né? E a gente já pode, então, começar a fazer definitivamente o nosso tutorial. Essa daqui é a parte mais chata, realmente. Então, com a seleção já criada, né? Eu venho aqui na minha textura que eu encontrei no Yandex se você não conhece esse site, eu fiz um vídeo na semana passada falando por que, que eu estou largando do Google Images e vindo exatamente para esse site aqui, então assista lá porque ele vai trazer alguma criatividade, alguma ideia bem diferente, talvez seja mais positiva né, para você, e até mesmo aproveitando que eu dei uma pausa aqui, se você está gostando e gosta dos meus vídeos né, então eu agradeço muito e peço por favor que você deixe aí o seu comentário, ele é muito importante para que o YouTube esteja entregando né, os meus vídeos para mais pessoas, então eu agradeço muito, vai pensando aí em um comentário bem legal para deixar até o final Beleza, Mas então com a minha textura aqui pronta Eu vou copiar ela Venho no Photoshop e vou dar o CTRL ou Command mais V Aqui eu vou somente rotacionar E a gente precisa deixar ela do tamanho do seu personagem Preenchendo então todo o espaço Que vai ter exatamente a nossa textura né? Caso você tenha alguma dificuldade Você pode também retirar aqui a opacidade E vir depois movimentando ela Deixar um pouco maior, um pouco menor Fique à, é, à vontade né, quanto isso Vou voltar agora minha opacidade e a gente precisa então começar a aplicar essa textura no nosso pano né, da camiseta. Para isso, ó, inicialmente eu já tenho a seleção feita, então eu já vou selecionar ela com Ctrl ou Command e dar um clique aqui na máscara. E eu vou criar agora uma outra máscara por cima dessa Layer 2, que é onde tem a minha textura. Perfeito, agora eu já tenho então a textura mais ou menos aplicada né, e a gente pode continuar fazendo alguma melhoria né, deixando ela ainda mais realista, para isso eu preciso então mesclar ela junto com a fotografia, e qual a melhor maneira aqui do Photoshop de fazer mesclagens? Os blend modes, então nesse caso eu vou estar utilizando algum desses do quarto grupo né, que vai estar atuando nas áreas cinzas, vai fazer uma atuação mais geral aqui na fotografia, mas você deve né, tá sempre tentando e brincando com alguns outros, porque você talvez encontre alguma versão mais interessante, Bastante, né? mas nesse caso aqui eu vou colocar talvez o overlay, que tá bem bonito já deu uma saturada, já deu uma, uma vida né bem legal, ou então até mesmo talvez o hard light, ele preencheu com mais potência e eu acredito que eu vou ter talvez ainda mais opção de deixar ele mais fraco, o overlay eu não consigo deixar ele mais forte o hard light eu já tenho essa opção porque ele já tá muito forte, né então eu vou colocar aqui o hard light e eu vou também finalizar fazendo mais dois ajustes, o primeiro deles entrando no nosso blend if uma ferramenta que eu estou utilizando bastante né? nos últimos três ou quatro vídeos, eu eu estive utilizando essa ferramenta aqui e eu aconselho que você esteja estudando e praticando ela mesmo, porque realmente é muito importante ela ajuda bastante no processo criativo. Para isso então eu vou retirar essa informação das áreas de luzes, deixar ela um pouco mais suave, não quero retirar tanto, quero que ela ainda esteja presente, mas que fique uma mesclagem mais interessante talvez puxar um pouquinho aqui mais e um pouco esse daqui também mais pra frente depois. Eu posso dar um ok e eu vou fazer na verdade mais duas coisas ainda. A primeira delas vai ser clicar aqui na minha máscara e trazer uma, é, uma suavidade né um pouco maior, pelo menos aqui nas bordas. Então eu venho na máscara em propriedades e coloco um feeder aqui no valor de 1.7, no valor de 2.3. Pode ficar à vontade também para descobrir o melhor que vai trazer o melhor resultado para você, né? E por fim agora tá muito forte? Tá muito fraco? Eu tenho a opção então do Opest ou então do meu fio, que aqui no caso vai ser praticamente a mesma coisa, eu posso deixar o meu fio então em 40%, pô, muito legal ou então até mesmo mais forte né, eu acho que também ficou interessante 66, talvez ainda um pouco mais, 75 aqui, já tem uma mesclagem bem interessante, e a gente finaliza então ó, com pouquíssimo ajuste mas com o pensamento né, criativo e inteligente né, a gente conseguiu aplicar corretamente essa textura. Galera, muito obrigado aí por você que assistiu esse vídeo e está sempre participando, principalmente deixando o seu comentário aqui embaixo, eu agradeço e muito por isso. Mas por hora muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui o fim e a gente se encontra então em um próximo tutorial.